Mais para o meu povo, quero tudo novo na nação. Federal é túnico, caldeira. Quero meu país em boas mãos. 30% 12, esse é meu federal, único caldeira este morar. Do é meu federal Do Nico Caldeira Esse tem moral. Tem que acabar com super salários Tem que acabar com o privilegiado Com fundo partidário e eleitoral Trinta, doze pra muta geral o Único caldeira é federal Trabalho, atitude Sou o Tonico Caldeira, 3012. Só contra privilégios, benefícios e auxílios. Somos o novo e viemos para renovar a política no Brasil. Quero muito mais paz Eu